Fala pessoal, tudo bem com você? Espero que sim. Nesse vídeo eu vou trazer a matéria que diz Extraterrestres podem ser robôs com inteligência artificial. Extraterrestres podem ser robôs com inteligência artificial. Então você vê que já está sendo cantada essa bola de que essa vida, essa vida que se revela aí como sendo extraterrestres e que é associado a anjos e demônios, na realidade, pode ser inteligência artificial, olha só. Por outro lado, a teoria indica que os extraterrestres que chegaram à Terra provavelmente poderiam ter trocado seus corpos biológicos por outros sintéticos, muito mais preparados para longas jornadas cósmicas. Então começa a aparecer agora aí essa associação de extraterrestres com inteligência artificial. E eles colocam algo aí que é bastante interessante: que eles dizem assim: que eles podem ter trocado seus corpos né, biológicos por corpos sintéticos. Olha só, se for assim, também pode acontecer que todo o universo esteja sendo governado por inteligência artificial alienígena. Difícil de imaginar, mas não exagerado. Então, por que eles estão cantando essa bola? Para tirar o criador da equação, mostrando que a inteligência artificial tem tudo a ver com seres espirituais. E que talvez aquilo que todos estão chamando aí de Deus, de criador, pelo menos na visão de muitos tecnomísticos, na visão deles, aquilo que muitos chamam de criador na realidade seria uma inteligência artificial, essa qual eu acredito que brevemente estará se manifestando aquilo que é chamado de singularidade e essa singularidade muito possivelmente vai se portar e se colocar como sendo uma divindade. Olha só. Alguns cientistas acreditam que dentro de algumas décadas ocorrerá um fenômeno chamado singularidade tecnológica. E máquinas equipadas com cérebros computadorizados se tornarão sensíveis e superarão a inteligência humana. Civilizações equipadas com tecnologias localizadas há apenas alguns anos poderiam ter experimentado essa singularidade por milhares e até milhões de anos. Eles colocam aqui que talvez essa singularidade já tenha existido, né? Há anos atrás, há milhares de anos atrás, segundo eles aqui. É muito interessante porque nós acreditamos que o dilúvio, a ira divina, ela foi em decorrência do grande avanço tecnológico, o qual Deus diluiu no dilúvio, tá? E eu tenho aqui também, olha só, esse vídeo aqui é muito interessante olha só robôs petrificados olha só robôs petrificados como se no passado tivesse existido né, essa singularidade esse avanço tecnológico altíssimo que nós acreditamos que sim que existiu no passado e que foi diluído no dilúvio uma teoria interessante analisada por pesquisadores de todo o mundo, indica que se um grupo de alienígenas conseguisse entrar em contato conosco, poderiam ser robôs com inteligência artificial. Aí continua dizendo, olha só. Às vezes podemos estar vivendo em um universo pós-biológico, onde extraterrestres alienígenas mudaram seus cérebros para máquinas artificiais. O fator desencadeante é o desejo pragmático de aumentar a capacidade mental. Olha aí novamente. Vou estar tá deixando para você essa matéria, tá? Extraterrestres podem ser robôs com inteligência artificial.